O Diário de Campina encontra-se aqui no Fórum Eleitoral de Campina Grande para falarmos com a juíza eleitoral, diretora responsável do fórum, para trazer alguns esclarecimentos para a população campinense. Venha conosco! Especialmente eu agradeço à imprensa, ao Diário de Campina, pelo espaço à Justiça Eleitoral, que está no ano, mais um ano, né, de muito empenho para a concretização da cidadania. E são as eleições de 2022. O TSE, ele se prepara muito para essas eleições, em que pede para o cidadão seja apenas um dia, mas esse é um trabalho que nunca para de um pleito para o outro. E nós temos o calendário eleitoral, inclusive disponível no site do TSE. E nesse calendário constam todas as datas, para que cada um desses agentes, partidos, candidatos, eleitores atuem. Né? Então, é, tudo isso é acompanhado via calendário e o TSE disponibiliza na sua, no seu site, nas suas mídias sociais, assim como o TRE também. Como é que se processa a questão ah, do período de campanha eleitoral depois das convenções e depois da questão dos registros de candidatura? Nas etapas do processo eleitoral, nós estamos exatamente na etapa das convenções, que é a escolha dos candidatos pelos partidos, e a partir daí, quando termina o registro, em 15 de agosto, é que se iniciam as propagandas. Né? Até o dia 15, os candidatos eles fazem as suas propagandas dentro das suas coligações, né? como pré-candidatos, e a partir do registro na justiça eleitoral, né, cujo prazo termina dia 15, então a partir de 16 de agosto é que essas campanhas elas começam a acontecer para o eleitorado é, seguindo todas os, as regras estabelecidas no Código Eleitoral e na Resolução 23.610 do TSE que, que diz as condutas que podem e que não podem nessa propaganda Como é que o TRE automaticamente está é, se preparando estrategicamente em relação à questão da instalação das urnas eletrônicas e também como é que é feito essa questão de instalações, a questão de escolta e etc. Exato. É, as urnas eletrônicas, elas, assim como tudo nessa campanha eleitoral, elas não são apenas observadas e cuidadas para o exercício da, da própria eleição. Elas passam por um processo de constante aprimoramento. Então, essas urnas elas estão depositadas estão sendo todas recebendo um tratamento, porque as urnas são computadores, né? computadores que não se integram à internet, mas elas estão sendo todas cuidadas, está sendo feita a manutenção. A partir do momento em que houver o registro de candidaturas, o TSE, ele vai começar a preparar as mídias, que é a memória dos candidatos, e essas mídias serão inseridas nas urnas, tudo isso em processo democrático, participativo, com presenças de fiscais, de juiz eleitoral, de Ministério Público Eleitoral, para garantir que nas urnas cheguem apenas as informações que o eleitor precisa, ou seja, os candidatos aptos a serem votados. Tudo isso está sendo organizado, segunda-feira passada nós tivemos aqui em Campina a primeira reunião com as forças de segurança, que tanto fazem a segurança da rua, do cidadão, como também nos auxiliam nesse trabalho de proteção às urnas, a guarda e a, a, a colocação das urnas nas sessões e o pernoite delas também até que chegue o grande dia das eleições. É, a quantidade de mesários, de presente de mesa, de secretários, aumentou muito. E aí, a gente sabe que já começaram algumas convocações, já para se prepararem para os treinamentos. Ainda há tempo, doutora Silmery, para se fazer essa questão ainda, de se agregar ao trabalho voluntário? Há tempo, sim, para o projeto que nós chamamos de mesários voluntários. É um projeto extremamente importante. E quem quiser ainda participar deste pleito ou de outros é, futuramente, poderá encaminhar e-mail, um e-mail aqui para a zona eleitoral, zon72.tre-pb.juiz.br, e aí a gente faz o cadastro e esperamos que aumente cada vez mais o número de mesários voluntários. Referente às propagandas que iniciaram no dia 16, é, atu, a, a, ao contrário do que aconteceu nas eleições de 2020, nós estamos com as mesmas regras que vigiram todas as eleições anteriores, ou seja, uhum. tratando como se a pandemia mantivesse em diminuição né, e que fossem possíveis os atos de propaganda, como os comícios, as carreatas, as passeatas, com as normas que já estão, na, na, tanto na lei 9.504, que é a lei das eleições, quanto na resolução do TSE, né, a 23.610. Então, é, quem diante de, quem quiser conhecer a cartilha da propaganda, tem no site do TRE, tem no site do TSE, tem nas mídias sociais, no Instagram do TRE e do TSE também, e quem verificar a ocorrência de qualquer propaganda irregular a partir do dia 16, pode comunicar o Ministério Público Eleitoral ou a Justiça Eleitoral, que tem o poder de polícia, para que a gente possa agir e fazer essas condutas que trazem desequilíbrio ao pleito eleitoral, e isso não é saudável para a cidadania que o Brasil merece. Nesse momento, a gente é, encerramos a nossa entrevista, desde né? já agradecemos a sua disponibilidade, por ter aberto as portas do Fórum Eleitoral para nos ajudar a levar a melhor informação possível para a população campinense. Charles Souza, do Fórum Eleitoral de Campina Grande, para o Diário de Campina.